Foi malta, este é o último desafio para desempatar isto. Estamos empatados. O Tiquinho ganhou este anterior, eu ganhei o primeiro e agora vamos empatar com o um penalti. <risos> Olha mais 0. Já sabe, este é joelho, muito bom. Só que não chega para pagar? Não chega, né? Ganhou o Tiquinho, <risos> é é não, não. foi um jogo Fairplay acima de tudo, né? estamos aqui para nos divertir. Exatamente. Espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram deixem like, sigam nas redes sociais a mim e o Tiquinho vai estar tudo aí embaixo e comentem aí em baixo mais desafios que querem e vemo na próxima. Só para acabar. <risos>